Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo. Estamos aqui no Banco de Utopia para uma coisa incrível. Hoje é terça feira e vamos ser honestos aqui. Ô, ô, ô, Humberto, você sabe para que serve a terça feira? Não, não, precisa, não precisa responder, não precisa responder. Tá bom? Eu te digo, tá bom? Olha, eu, eu, eu, eu te digo, tá bom? Pe, pensa, terça feira é dia de pagamento. Não, não tem pagamento, não tem. Ah, então vem aquele trocha, né? Essa é a verdade, aquele bobo. Bom, ao menos a gente pode ver se tem algum dinheirinho na nossa loja, né? Se, se nela tiver alguma coisa, alguma venda, a gente já tá feliz, né? Vamos se dizer. Mas assim, se não tiver, eu não, não vou ficar muito feliz, não, né? Por sinal, ó, consegui mudar a placa do carro, ó. Tá escrito Lajota. Doideira, né? Oi, Ana, tudo bom com você? Como que você tá, Ana? Cê tá bem, minha querida? Oi, Lajotinha, tudo bem? Eu tô ótimo e tenho uma notícia para te contar. Ana, vou, vou até fechar a porta então, tá bom? Não, não, não tem uma cadeira aqui sentar? Tá, então vou ficar aqui mesmo. Manda o papo, Ana. Manda o papo. Fizemos várias vendas e aqui tá o lucro, eu tô muito feliz. Ô, louco! Quanto dinheiro? Mano, você é a braba e já aproveitei e arrumei o estoque com os minérios que você escondeu. Ana, tu é a mais braba, tu é a mais braba, tá bom? Vou, to, to, to, toma seu bicho de frango, você merece, tá? T Tamo junto, Ana, vou, vou te dar uma promoção, tá bom? Agora você vai de, de atendente da loja para atendente da loja. Plus é que na real não tem outra função para te dar, né? Então é, é o que tá tendo, tá bom? Né? Mas ó, se, quando lançar a sopa do canal, eu te dou uma, tá bom? E tudo parecia normal, até que do nada o Pedro desapareceu. Oi. LG? Tô gravando, se for um assalto, eu já tô gravando. Se for assalto, eu já tô gravando. Calma, calma, calma. Ah, tá. Eu então... só tô aqui porque eu sou cliente. Ah, então. Opa, boa tarde, seja bem-vindo, ó. Quer, quer, quer um. é um biscoito? Quer comprar diamante? Estamos vendendo diamante agora também. Quer um ser de frango? C cortesia, cortesia. Ah, obrigado. É, é, eu vou comer ele sim. É, eu tô precisando de outra coisa, na verdade. Aqui você vende mais minérios, mas eu precisava de um outro serviço seu. Uh, como assim? Assim, você conhece o Apu, né? Conheço, conheço. Tá, o Apu, ele. Ele tinha me falado que você vendeu umas galinhas pra ele. Galinhas que produziam ferro. Hum, verdade, ele comprou umas galinhas de ferro comigo. Acho que foi duas. O que que tem? Você quer galinha de ferro? É, não, não de ferro. Eu queria perguntar se dá pra produzir algum tipo de material naquelas galinhas. Hum. Na realidade tá. As galinhas podem gerar qualquer minério, alguns drops de mob e tal, mas é bem limitado, por exemplo, sei lá, essa gaveta aqui, esse gaveteiro aqui eu não consigo. Tá, e talvez slime. Você consegue gerar? Slime? Dá, dá sim, mas é meio complicado. Tá, então só pode. Me falei qual que é o preço. Eu ah, sei que então, então custa você sabia dinheiro. que era isso, né? Então, deixa eu ver aqui. Hum. 600 mil, tem como? Cara, 600 mil, eu acho que não tem nem dinheiro na cidade inteira que tem Sei. 600 mil. 500 mil. Muito menos. Cinquentão. Pera, cinquentão. Ô, oh, oh, já, já baixei, tá? Tipo assim, menos tá. 20 mil, pena de desconto. Eu entendo, cinquentão é interessante, mas acontece que eu não tenho tanto dinheiro assim. Se eu tenho 45. <risos> Sim, tu não ter 600 mil pra mim é beleza, mas tu não ter cinquentão. Eu tenho 45. O hum. que, que você acha da gente fazer o seguinte? Eu fico te devendo um pouquinho de dinheiro. Hum, 45, né? Não hum, sei o que você acha, Ana. Eu acho que assim, vai estar tá faltando dinheiro. Eu vou ter que trabalhar. Você pode ficar me devendo alguma coisa. Tá, eu te devo sim. Pode crer, pode crer. Tá, então você vai me dever um favor sem poder recusar e sem regras. Por cinco reais? Tô achando um caro Ah, Mas se tu não quiser mais, a galinha, gente. tudo bem. Você pode, sei lá, tentar vender esse óculos aí, como que assim, falta. Tá, tá, um favor. Mas não abusa o favor, eu também não vou fazer não, um não, favor. Não, não, tá, tá, muito tá, tá, tá tranquilo, pode confiar. Se for cortar a grama, talvez eu faça. <risos> Tá, ó, só que tem um problema. Eu não tenho a galinha ainda, eu vou ter que produzir ela. Tudo bem se eu entregar mais tarde? Não, eu quero entregar agora. Vai, acelera. Eu não consigo fazer uma galinha agora, me dá pelo menos meia hora. Tá, tá bom, vai, vai. Faz lá a galinha, eu vou dar uma olhada na cidade também. Que eu tá, tenho que resolver com, compra diamante, aqui. tá? comprar diamante aqui. Eu não tenho mais dinheiro, minha carteira tá vazia. Ah, tá, tá, tá bom. E bom, caso estamos, por sinal, eu quero dar uma decoradinha aqui na frente de casa. Depois, hoje eu tenho grandes objetivos. Eu quero ver alguma maneira de me tornar muito mais forte aqui em Utopia. Deixa eu pegar uma canequinha aqui e vamos colocar para fazer um cafezinho. Enquanto o cafezinho está fazendo, vamos ver aqui como faz para conseguir a galinha de slime que o Pedro X quer. Ó, eu pesquisei aqui galinha de slime e aparece esta galinha aqui. Eu preciso de galinha de cacto verde e galinha de argila. Para galinha de cacto, eu só consegui corante verde. Já a galinha de argila, eu preciso misturar a galinha de areia que eu já tenho com a linha de bola de neve, que é a mistura de azul com madeira. Tudo coisa que a gente já tem, inclusive o nosso cafezinho que já está pronto. tomar um cafezinho aqui. Então vamos começar os trabalhos. Vamos começar tirando todas essas galinhas que a gente já tem aqui da, das outros dias. Na real, eu acho que o ideal seria a gente guardar todas as galinhas que a gente não vai utilizar aqui junto com os minérios que elas geraram, né? Na real, a parte boa é que normalmente é muito difícil conseguir o verde do cacto, né? Porque é só com cacto. Mas aqui a gente tem um jeitinho especial. Isso aqui eu não conto para ninguém, hein? A gente mistura corante amarelo com corante azul e simplesmente dá corante verde. É só juntar as cores, né? Ó, juntou os dois aqui, virou verde cacto. Agora a galinha verde tá feita. Uh, ou não. Pera aí. Agora tem que ir. Ah, boa. Hum, duas tá bom. Sheldon, cuida delas. Agora a gente faz galinha azul. Eu vou ter galinha de todas as cores daqui a pouco, né? Aí, ó, tá lá. Cuida dela também, Sheldon. Ah, você não passear com Sheldon. Peraí, deixa eu deixar eles virem pra cá. Tem perigo? Ah, pior que não. Sheldon, pode levar aqui na varanda, tá bom? Ah, Essas aqui tem perigo? Deixa eu ver. Essa aqui tem como subir aqui, né? Pera aí. Como eu não coloquei nenhuma cadeirinha nem nada aqui na minha varanda, por enquanto, se eu soltar o Sheldon pra cá, ele não tem como escapar, né? Quer dizer, não escapar, que eu não quero que ele se perca, né? Tá, Sheldon, liberei mais uma varanda pra você passear, tá bom? Uh, e aqui também, ó. Acho. Ah, Sheldon, você tá livre aí. An -an Anda à vontade, pode tomar um sor. Depois eu coloco uma caminha de galinha lá, tá? E outra galinha é a de madeira, que a gente já tem. Agora é só esperar elas crescer tudo. Enquanto isso, outra coisa que eu queria ver era aumentar a minha vida. Hoje, eu quero começar a dar mais um passo no meu fortalecimento. Eu quero me tornar cada vez mais forte, ainda mais depois daquilo que aconteceu com o Phantom ontem. Tô preocupado. LG, eu, eu tô com mau pressentimento. Eu tô sentindo que eu tô sendo observado. Eu tô sentindo que eu tô correndo muito perigo. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Como assim, Phantom? O, o, o que que tá rolando? Eu, eu não sei. Eu, eu tenho andado tendo pesadelos... Horríveis, muito ruim. Era, era, era escuro. Tinha uma névoa densa e... E... Eu melhor Eu não mano. Eu preciso ir pro hospital, eu preciso sair daqui. Me tira daqui, LG, me tira daqui, mano! Ai, não, é melhor eu não ficar pensando nisso, né? Mas, enfim. Mano, que barulho é esse aqui? Tem um um carro por aqui. para eu tirar pela janela que escondidinha aqui. Ai, não, ai não. Para! Para! Para! Por favor, para! Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro. Tá, tu, tu saindo, tu saindo. Calma! Por que tu tá dirigindo até minha casa? Eu só quebrei umas plantinhas, não, não foi da sua casa não, pô. Meu Deus! <risos> Por favor, não dirija mais até minha casa. Pede pra alguém pilotar, eu pago, faço questão. Não, não, relaxa. Eu gosto da minha casa inteira, sabe? Foi caro ela, por favor. O que aconteceu na tua casa? Ah, não, que eu não confio em você dirigindo mesmo, em todo lugar. Você entrou na minha loja da última vez? Não, mas foi só aquela vez, ó. Eu tô aprendendo a dirigir, mas eu vim aqui por outro motivo. Você tá me distraindo, LG. Faz o favor de sentar no sofá visita. Tá bom, tá bom. Quer um café? Quero. Toma o restinho que eu tava tomando aí. Tá tem um vai servir. Ah, mano tudo babado, velho. Eita, filho. Ô, oh, oh, LG, eu queria falar com você sobre as eleições. Você hum. sabe que vai acontecer as eleições logo, logo, né? Eita, pera aí. Não, eu tô, eu, tô, eu tô sabendo desse negócio das eleições, mas o que você quer saber disso comigo? Ah, eu bebi isso daqui, eu esqueci. É, <coughs> é... Então, o gerente Luiz falou comigo, ele disse que eu poderia tentar me eleger. E eu tô ah? procurando pessoas pra me ajudar, sabe? Tipo... Entendo. Eu não sei nem o que fazer direito por onde a gente começa, então eu precisaria de um ajudante Então eu tô vendo se você Poderia me ajudar nesse caso É, Tuguinho, a resposta é mais Simples do que você imaginava Tem três letras dela, qual que você acha que é? Sim, né, você vai me ajudar, né? Não não, é que eu sei que a gente é amigo e tal, mas infelizmente eu já prometi ajudar o Apu na campanha dele. Mas eu posso te dar umas dicas sobre as suas perguntas. Primeiro, eu acho que ninguém votaria numa pessoa com a mão sangrando. Eu acho que você podia colocar uma roupinha mais formal, um terninho, cuidar desses machucados. E acho que só, eu acho que eu já um começo, sabe? Mas te ajudar não vai rolar, cara, desculpa. Pera aí, você tá do lado do, do Apu? O Apu vai se eleger mesmo? Vai, ele veio falar comigo e eu ofereci apoio a ele. Tá, a próxima vez eu vou tentar ser mais rápido. Obrigado, eu, eu, vou ser, eu tô disputado, resolver. né? Enfim, é. pa, pa, passa mais vezes tomar um café, tá? E, meu Deus do céu, você quer ajuda para dirigir? Não, relaxa, tá tudo bem, eu não vou bater, não. Oh, oh, cala, oh, foi vou... sem querer, foi sem querer. Vai embora, vai, querer, vai, mano, vai, vai Espera, pera, mano, embora, sai, sai daqui, <risos> sai daqui, sai daqui. Mano, todo, cala, toda cala. vez eu, eu ofereci ajuda, mano, eu ofereci ajuda. Bom, a primeira coisa que eu tava querendo fazer, opa, você não, sai, sai. Boa. Outro ponto é a cabeça. Vou guardar, pode ser útil. Mas de qualquer forma, a primeira coisa que eu tava querendo fazer era usar uma das coisas que eu aprendi aqui no nosso livro das magias. Eu tava dando uma lida em todas as páginas que tem. E eu aprendi que a gente pode fazer um altar mais forte. Digamos que esse altar é o nível 1, é o mais fraco. A gente podia fazer um nível 2, pelo menos para começar as evoluções e também a futura evolução da nossa armadura. E para isso, a gente vai precisar da seguinte coisa. Fazer esse bloco de runa na realidade oito desses blocos de runa. A a parte boa aqui para fazer ele é fácil. A gente vai precisar de seis pedras e duas Blink Slade, que a gente já aprendeu a fazer. É só colocar pedra no nosso altar. Como a gente vai precisar de oito daquelas pedras mágicas de runa, e cada uma delas usa duas desses leites aqui a gente vai precisar de 16. Então a gente coloca eles aqui e tira um pouco de vida. Pronto, olhando a nossa pedrinha aqui, diz que a gente tem mais ou menos mil de sangue ali, agora tá diminuindo e estamos com o altar nível 1. Um. Já vai ser o suficiente, já foi o suficiente na real. O ideal seria a gente colocar algum mob para morrer, por exemplo, creepers e zumbis e tudo mais para a gente arrancar o sangue deles. O único problema é que o nosso altar ainda não consegue usar sangue que não seja o nosso, por causa que o nosso altar é muito fraco ainda. E esse é o motivo da gente tá evoluindo ele. Quando a gente evoluir ele, ele vai se tornar mais forte e assim podendo usar sangue de mobs. Outro problema desse altar é que esse sangue que tá aqui nele, ele Vai embora muito rápido. Então, se eu deixar o sangue parado um pouquinho que seja, a gente começa a perder esse sangue. Ele começa a evaporar. E esse é um dos outros motivos para a gente querer fazer um altar melhor. Prontinho, só mais três, a gente vai conseguir. Só mais duas. Só mais uma. E foi pronto. Temos todas esses pedaços de runa. O único item que falta agora é uma Orbe de sangue. A mais fraca que dá para a gente fazer é colocando um diamante e dois mil de sangue aqui. Se eu não me engano, essa Orbe de sangue é reutilizável. Então a gente vai poder usar mais de uma vez. Mas caso não seja, tudo bem. Graças às nossas galinhas e ao nosso treinamento, diamante é uma coisa que a gente tem infinita agora. Tá, já temos dois mil de sangue. coloca o diamante e agora a gente simplesmente espera a quantidade de sangue descendo. Falta só mais um pouquinho e finalmente vai ficar pronto. Pronto, terminamos. Esse foi o item que deu mais trabalho de conseguir, mas eu acho que a gente está cada vez mais próximo. Agora basta a gente craftar assim. E é, a nossa pedra continua reutilizável, ótimo. E temos quatro. Só vou ter que pegar um pouquinho mais de pedra e vamos estar prontos. Eu acho que essa caverna aqui vai ser o local perfeito. Trabalhando no nosso manual dos rituais e aparentemente tem como usar uma magia para acelerar a fornalha. Porém, infelizmente, eu ainda não tenho o que é necessário para fazer ela. Na realidade, eu acho que tem uma coisa mágica que a gente pode fazer. a gente vai conseguir isso derrotando mobs. Esse não. Esse também não. Aqui, conseguimos. inferno essence. Sempre que a gente derrota um mob, tem a chance de a gente conseguir esse item. E depois de juntar muitas, a gente pode fazer essa fornalha aqui. Por enquanto, eu vou esconder ela aqui. Essa fornalha basicamente funciona 15% mais rápido do que qualquer fornalha normal. E assim, para o começo não é tanto, mas ao longo prazo é muita coisa. Prontinho, foi bem mais rápido. Agora que nós temos as oito runas, a gente pode finalmente evoluir o altar. Eu penso seriamente em fazer um local para ele, porque querendo ou não seria bom ele ter uma, um local mais seguro para estar e também para ninguém ficar fuxicando. Mas por agora, acho que aqui vai servir. A gente quebra o altar atual, não tem problema. Coloca ele aqui ou na real. A gente coloca o altar atual aqui. Vamos abrir uma área. E pronto. Agora se olharem ali, o nosso altar está nível 2. Significa que ele tem muita mais capacidade de magias e a gente está muito forte. Bom, e nesse tempo acho que as nossas galinhas já devem estar prontas, né? Vamos começar a fazer a galinha de Slime para o Pedro. Galinha de lápis aqui. Galinha verde aqui. Era para ter mais uma, não? É, não? O Chardon, cadê outra galinha? Aqui pegar mistura galinha de azúcar de madeira. Deixa eu só pegar um pouco de semente e olha só que doido. Já temos a primeira galinha de neve. Brincadeira, eu já fiz a próxima. Já temos a primeira galinha de argila. Tá brincadeira. Já temos até duas galinhas de slime. Sim, agora o bagulho tá bom. Aqui, ó. Eita, veio, veio com, com, com, com o negocinho aqui. <risos> que coisinha bonita, né? Bom, deixa assim e deixa elas de aí. Vamos guardar elas uh, aonde? De bom. Aí, quando, quando o Pedro quiser aparecer, a gente arruma isso. Agora, voltando para nossa armadura do Blood Magic, no caso a Living Armor, que é o que eu vou fazer, para fazer ela eu preciso de uma parte de armadura de ferro, que eu vou ter que fazer todas, e um bin de reagente. E também tem que ter o Arcane Ashes, mas eu já tenho ele na realidade. Já o Bin de reagente para fazer, até que é fácil, né? A gente tem tudo. Aparentemente, a gente não conseguiu ainda fazer o craft por causa que falta uma coisa para a gente. Falta essa nossa pedra ficar mais forte. Por isso que eu fiz a versão melhorada dela, que é essa daqui. E Pikachu, você vai ser útil. Vamos derrotar ele. Quanto mais forte o mob tava tá escrito no livro, mais poder vai nos dar. Boa. Ó, tá 86. Agora tá 3. E por assim em diante, a gente tem que fazer esse nível subir o máximo possível até 10. Agora vou fazer mais itens e vou trabalhar nisso. finalmente temos mais de 50 de desejo de sangue acumulado. Nossa, isso é até estranho de falar, né? Mas agora a gente pode fazer então nosso capacete, nossa bota, nosso peitoral e nossa calça de ferro. E agora a gente vai ter que evoluir esse cristalzinho que a gente tem transformando dele nesse daqui para transformar nesse daqui. Para depois finalmente poder colocar aqui e fazer a receita. Estamos em outro dia. Tive até que passar a comprar mais de sanduíche de frango. Comprei bastante dessa vez Tive que formar muita essência, mais do que eu achei que precisaria. Mas agora finalmente está funcionando. É, eu queria que o Duque tivesse aparecido aqui para me ajudar e mostrar onde eu estava errando, mas infelizmente não rolou. Para minha sorte, tudo que ele vem me ensinando me ajudou a aprender sozinho com os meus próprios erros. E eu estou evoluindo cada vez mais, cada vez chegando mais perto. E a nossa magia está funcionando. Em breve, a gente vai ter a armadura mais forte de todas. Em breve, a gente vai ser o mais forte de todos. Aqui está. Agora vem a parte do ritual, piscamos o chão, colocamos o reagente e então a peça de armadura. E com isso, estamos cada vez mais perto da força infinita, da imortalidade, de finalmente descobrir toda a verdade por trás das nossas memórias. O que tentaram arrancar de nós, o que não conseguiram e não vão conseguir. A gente está cada vez mais perto da imortalidade. A primeira parte está pronta. A armadura do infinito que eu posso evoluir infinitamente. Só que vocês não acharam que ia acabar com uma só né? vai ser logo a armadura completa. <risos> Estamos cada vez mais perto. Olha isso. Mano, o Duque vai ficar feliz. Eu não acredito que está dando tudo certo. Sério, eu não vejo a hora de recuperar minhas memórias. Bom, essa armadura não vai ser mais necessária. E agora a era da força começa.